Olá, amigo internauta! Olá, leitor do Diário de Suzano, o DS. Esses são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição desta quinta-feira do Jornal Impresso. Vamos iniciar então com a Editoria Regional. Os 513 deputados eleitos para a 57ª Legislatura da Câmara dos Deputados, que vai de 2023 a 2027, foram empossados nesta quarta-feira em sessão no plenário Ulisses Guimarães, lá em Brasília. Três deputados eleitos pelo Alto Tietê tomaram posse. Marco Bertaioli, Márcio Alvino e Rodrigo Gambari. Na editoria local, a Santa Casa de Suzano ficou alagada depois das chuvas fortes que castigaram a cidade. O setor de ortopedia da unidade de saúde foi o mais impactado. Nós vamos trazer mais detalhes sobre isso na edição desta quinta, que fala também sobre política. Na editoria nacional, o DS traz todas as informações sobre as eleições do Senado e da Câmara Federal realizadas na tarde desta quarta-feira. E tem também esportes com todas as informações informações sobre o Paulistão e destaques dos times grandes de São Paulo. Siga o DS pelo portal e pelas redes sociais. Até a próxima!